Aqui, pessoal, vamos ver se a gente consegue pegar ele alcançando. Fiz um vídeo só de um minuto anterior. E agora, vamos ver se ele vai alcançar aqui no GBP. Continuação do vídeo, 21,51 lucro. Ele está alcançando ali para aumentar aquele lucro do dia de hoje. Ok? Quase ali, pegando, quase pegando. Vamos aguardar aí Freedom Pro vai mais o gerenciador junto, tudo instalado, tá bom? Instalado no seu PC, espelhado no seu celular, OK? Um dos melhores robôs do momento pegou, pegou e foi para quanto? 24h30, tá? Só nessa moeda, de 21 para 34, foi curtinho a operação, ainda tem o resto do dia, tá? Hoje é dia 21/4 é 10 e 4 da manhã, tá? Bem recente, Freedom Pro aí operando, ok? É, no momento tô com uma banca aí de do, quase 3K, tá bom? Falta bem pouquinho para 3K, então operando aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Vê na descrição do vídeo, ou vê aqui no grupo o link para me chamar ou então para ter mais informações, ou entrar no nosso grupo também.